Oi, casas ecológicas e colônias espaciais, vamos detalhar um pouco mais o processo de degradação do, do efluente de águas cinzas. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e nesses vídeos a gente está contando a experiência a AirBnB. Venham aqui conhecer uma coisa, é contar pelo vídeo, outra coisa é você estar tá aqui vivenciando toda essa história até porque suas necessidades podem não ser é, tão voltadas para os efluentes como é o caso desse pessoal que esteve aqui, mas pode ser a casa ou o planejamento da casa. Então, convite feito. Vamos aprofundar um pouco mais para contar como é o processo de degradação das águas cinzas nesse sistema que foi feito aqui em casa. Vamos dar uma olhadinha. Você vai gravar, então eu vou aproveitar e vou dar um. Vou abrir ele um pouquinho. Ó, esse daqui é o caninho para a limpeza hidráulica do, do filtro. Então, do filtro não, do biodigestor. Então apesar dele estar tá saindo do filtro, na verdade ele está atravessando o filtro e indo até o biodigestor. Uhum. Então quando eu quero limpar o biodigestor, eu só solto aqui um pouquinho o caninho. E essa água escura aqui é a água que está que sendo degradada lá dentro do, do biodigestor. Primeiro uhum. estágio dela, dela. Primeiro estágio dela. Então, essa água preta aqui, ela está acumulando lá embaixo. Porque isso daqui não está tirando do meio nem, nem nada. Uhum. Né? Ela está indo buscar lá essa água lá na base do, do biodigestor. Uhum. Então, essa água lá vai conter um punhado de bactérias e tudo mais que vai ajudar né, na, na degradação, na degradação da matéria. Então, a água que entra, ela também entra lá no fundo, que ela vem com pressão e dentro ah, vai até. movimentar uhum. esse lodo todo. Também gera um lodo, mesmo sendo água cinza, tem, vai tem, gerar um lodo. Vai gerar um lodo. Sim, aí vai geralmente. movimentar esse lodo, vai movimentar os micro-organismos que estão ali, facilitar a atuação dos micro-organismos em cima desse, desse material todo que está chegando. E depois na saída para o filtro, aí essa água é obrigada a passar por esse filtro interno que está cheio de brita. Uhum. Né? E no caso de biodigestor comprado, uns anéis plásticos. Uhum. E aí vai reter essas substâncias todas. Então a água que vem para o filtro, ela já não vai ser essa água preta aqui assim, uhum. Uhum. ela vai estar tá escura um Sim, pouco também, né? mas, mas não já tanto. não vai estar tá carregada com material sólido assim, e aí ela vai descer, vai vir lá no fundo, passar pelo material filtrante, aí aquele processo que hum, a gente já... é legal. Esse processo que você fez, mostrou pra gente aqui, você faz bem esporádico, não é? Eu faço Pre... uma vez por ano, uma vez cada dois anos. E é um volume pequeno, você não deixa muito tempo aberto essa... Não, aí depende. Aqui eu tirei só um pouquinho. bem pouquinho, pouquinho né? é. Uhum. Normalmente a gente abre e deixa até para a água. Uhum. Ah, tá, gente esgota. Vai, vai tirar até um, um nível que ele tá lá dentro. Perfeito. Né? Vai dar uma boa limpeza. Mas eu não quero que limpe demais, porque senão eu tô tirando também um punhado de organismos que, que aí, estão colaborando né? ali, Que né? Uhum. estão colaborando no, no trabalho. Uhum. Mas aqui eu, eu fiz essa abertura só para mostrar para vocês, né? Uhum. Mas quando eu vou fazer a limpeza mesmo, eu trago uma tubulação que eu tenho lá guardado, coloco a tubulação aqui e direciono isso um pouco mais distante. Uhum. Aí vai para o pé de uma planta. Sim, Não vou fez. jogar isso daqui no alface. Sim, em cima né? Mas no, no pé de uma fruteira e tudo mais. Não, problema nenhum. Tá tudo bem. Eu também já sei que o lençol freático está longe. Se o lençol freático tivesse próximo, Muito próximo, já é um eu não problema. faria isso aqui, uhum. eu jogaria isso dentro de um, um balde, um tambor, né? ou uma uhum. estrutura já pré-construída um para receber. Isso a mesma coisa do, da água preta que não tava antes. Então do primeiro para o segundo, o cano estava indo lá para baixo. E a, a água é, tinha que subir subi. no segundo também. Né? Eu poderia agora fazer, já que ela está vindo por cima obrigar a segunda saída por a baixo. pegar água lá de baixo, de, baixo. Uhum. de maneira que ela teria que passar por cima descer, descer Desce tudo para depois per sair perfeito né? pra pra mas isso eu não fiz naquele ali uhum. né mas, é possível, né? mas é possível, poderia fazer sim, sim. Sim. porque aí nisso eu queria que oxigenasse um pouco mais a água uhum. por isso uhum. a água uhum. vindo é, por, por cima, cima então, a na cascatinha, hora que ela né? cai ali a cascatinha ela está aumentando a oxigenação. Sim. Sim. E isso está fazendo com que eventuais patógenos ou qualquer coisa, ou mesmo o oxigênio, se ligando nas várias moléculas tem ali, sabões, não sei ajuda na degradação também. Ah, legal. Nossa então, água sendo mais superficial, então tem o, o fator de oxigênio ali que vai ajudar a fazer essas quebras todas. Ah, legal. legal. O que não estava acontecendo antes, que era tudo processo anaeróbio, né? Que isso é mais indicado para a água preta? processo anaeróbico? Pode ser, mas a, o o que se usa em estações de tratamento mesmo é oxigenar a água, porque o oxigênio vai atacar. O oxigênio é muito reativo, né? É. Então tudo enquanto a molécula que tem se bobear, o oxigênio está se metendo com ela. Uhum. Né? E com seres vivos também. Sim. Então aí o, os patógenos, o oxigênio vai dar um jeito. Então se tiver um jeito de oxigenar as coisas é melhor. É melhor. Então, a solução que a gente teve ali na água preta. Ela vem para um primeiro filtro, que ainda é anaeróbio, mas depois ela vem para a superfície, para a superfície. e ela vai passar pelo brajinho, que, que vai ter região, oxigênio, é. e depois ela, o laguinho, que vai ter Tem oxigênio. oxigênio. Na, na água cinza, o que a gente estava tendo era só o processo anaeróbio, uhum. que vinha do, do biodigestor, ia lá no primeiro filtro, lá para baixo. E subia antes de chegar na superfície, Saia. ela já ia para o segundo filtro lá para baixo e subia. Né? Só ia ter contato com oxigênio um pouquinho mais aqui na saída do segundo filtro, mas aí já entra outra vez e vem pelo solo, só aqui no laguinho que ia ter mais contato com oxigênio. E, agora a gente agora não já modificou não... isso. Uhum. Né? Ele já uhum. tem oxigenação lá do, lá do primeiro para o primeiro. segundo filtro. Perfeito. então isso está interferindo no, no processo ah, de, de tratamento da água, né? então se estiverem curtindo dá um joinha um like um gostei se inscreve no canal se não for inscrito compartilha com os amigos a informação o conhecimento é fundamental que ele percorra o mais livremente possível para atingir o maior número possível de pessoas então por hoje é isso um grande abraço muito agradecido por estarem acompanhando o canal e até a próxima.